Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Daniel Sobrinho, sou músico e compositor gospel. Nesse canal, nós temos um quadro chamado Análises Musicais. Nele, a gente escolhe uma música e julga os quesitos. Letra, arranjo instrumental, arranjo vocal, o congregacional. Damos uma nota para cada quesito desse, tiramos uma média e essa é a nota que a música terá. E a música que nós vamos julgar hoje é a música Sempre Serás Deus, da banda Trazendo a Arca. É, vai estar tá na descrição aqui do vídeo o link para você conferir se você olhar na descrição desse vídeo vai ter lá escrito que essa música foi composta por Luiz Arcanjo e Deco Rodrigues é, lá também diz que essa parte lá diz que essa faixa faz parte do álbum O Encontro de Davi Sassi e Trazendo a Arca então como de costume eu vou começar lendo a letra e quando tiver alguma coisa que tenha alguma referência bíblica eu falo e também vou deixar essas referências aí na descrição para você conferir depois então vamos começar pela letra e que começa assim, Quando brilha o sol, ou se a chuva vem? Quando estou mal, ou então, se tudo está bem? Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás? Eu achei aqui um versículo que fala sobre o silêncio de Deus, né, lá em Salmos 83, 1, que diz assim, Ó oh Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus. Salmos 83, 1. Aí vem o coro, né? Será sempre Deus e sempre me amarás. Eu achei vários versículos aqui que falam sobre o amor de Deus. Eu vou ler, acho que aqui tem três. O mais conhecido aí, que é um versículo bem popular, né? As pessoas conhecem bem, é o João 3, 16, que diz assim, Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aí tem outro assim Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salmos 136,1. Aí vem outro Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Efésios 2,4,5. Aí também tem outro versículo. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5,8. Aí, continuando a letra aqui no coro. É, não desampararás. Achei um outro versículo aqui também. Encontraram-me no dia da minha calamidade. Porém, o Senhor se fez o meu amparo. Segundo Samuel 22, 19. Aí tem mais um. Como as aves voam, assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará, a livrará e passando a salvará. Isaías 35, 31, 5. Aí continua na letra. Não desi desistirás. E ainda que a dor me diga que não. Aí eu peguei aqui um versículo lá de Jó, né? Todo mundo aí conhece a história de Jó que fala assim, Se eu falar, a minha dor não cessa. E calando-me eu, qual é o meu alívio? J Jó 16, 6. Continuando aqui a letra, Sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Aí tem uma pontezinha que ele canta ali mais para frente, que é poucas palavras, mas que faz para subir de tom. Tu és Deus. Aí achei o versículo Salmos 86, 10, que diz assim, Porque tu és grande e fazes maravilhas. Só Tu és Deus. Salmos 86, 10. Tem outro versículo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Isaías 37, 16. Aí essa ponte continua assim: Meu Senhor, que aqui ele faz uma frasezinha para subir de tona. Ó sim tu és sempre Deus. Então, eu gostei muito dessa letra, porque ela é uma letra pequena, que tem aqui uma, uma mensagem bem, bem direta, né? Que fala sobre o cuidado de Deus, que Ele ama a gente, que Ele ensina a gente. Não vi nenhuma... É, a palavra... É, heresia, né? Nenhuma palavra assim, que tenha algum tipo de conotação, que tenha outro sentido, que faça se assim, entender outro sentido. Então, a letra é muito boa, muito fácil de cantar, né? A letra com palavras bem simples, mas com uma... Uma mensagem muito direta e né, que mostra que Deus é acima de tudo, né? Ele está acima de todos, de tudo e de todos. Então eu vou dar a nota 10 para essa letra. Agora nós vamos falar sobre o arranjo vocal. Essa música ela é muito bonita, o coro, né? as vozes aparecem mais ali no coro, mas tem uma melodia uma agradável, né? assim, um uma arranjo ali, um coral muito bonito. Lá parece que canta o Davi Sassi, uma mulher que está do lado, o baixista, que eu estou lembrando agora e o, a voz principal. Mas o back vocal dela é muito bonito e muito fácil de cantar. Nós né? já cantamos na minha igreja. É uma música muito bonita, com arranjo e vocal bem interessante. E eu também vou dar nota 10 para esse arranjo vocal. Agora nós vamos para o arranjo instrumental. Essa música é legal porque ela tem tá uma levada boa, né? Ela tem tá um ritmozinho ali, ela é lenta assim, né? A música lenta, mas ela tem uma levada boa, tem um violão presente, tem um teclado ali, ele não tá muito, né, não é a parte principal, a parte principal é o ritmo com o violão, tá bem, o rapaz que canta, que toca lá, ele que toca, e a levada, a bateria ali, a bateria se toca muito bem, então tem baixo bateria, tem um teclado que a gente vê que tá lá, né, mas não, tá só preenchendo mesmo, e baixo bateria, guitarra, né, tem um solo muito bonito de guitarra, essa música ela tem acho que dois solos, são dois, dois solos iguais, que é o começo, né? E depois ele faz é, uma pontezinha, na ponte ele faz a ponte e sobe. Acho que ele faz o solo de novo, sobe de tom e ela termina de novo com o mesmo solo. Então eu gosto de música que tenha dois solos. Não tem dois solos diferentes, mas é muito bonito o solo. E mesmo que repetir não é problema, né? É, é normal ter repetições na música. O arranjo instrumental está muito bom. É uma música muito fácil de tocar. Talvez fique um pouco mais difícil para quem é baterista, porque o rapaz lá faz um negócio legal assim, não tão difícil, mas para quem é iniciante, às vezes vai penar um pouquinho. Mas é uma música boa de quem está começando a pegar, porque ela tem é, vários itens ali dentro que facilitam tocar. É uma música que é muito reta, muito, assim, tudo, né, sem muita coisa ali, sem a, aquelas paradinhas, sem uma, um contratempo. Essas músicas, elas não te ensinam. É mesmo que você andar por uma estrada muito reta, muito lisa, você nunca vai pegar, quando você pegar uma estrada mais difícil, você vai sofrer, porque você só andou na estrada lisa. Então, uma música que tem arranjos, que tem um arranjo mais legal, mais definido, aí, que tem aí os contratempos, subida de tom, né aqueles negócios todos, combinações, é, inversões, essa música tem praticamente isso tudo. Ela não tem dois solos distintos, mas tem o mesmo solo, acho que duas ou três vezes, né no começo, na ponte e lá na subida de tom, se não me engano, quatro até que é o mesmo solo né então é a música muito boa para quem já tem uma certa experiência musical mas se você conseguir re, re, reproduzir do jeito que eles tocam você vai ver que você vai né tocar bem porque é uma música que tem vários elementos que deixam ela assim bem né cheia de, de detalhes que vai ficar legal na hora de você ouvir né do que aquela coisa reta sem contratempo sem nada essa música é muito boa então o arranjo o nota que eu vou dar para o arranjo Instrumental também é nota 10. Agora nós vamos para o congregacional. Essa música é legal porque ela tem uma letra fácil. Tem as palavras bem definidas, fáceis de pronunciar. Alguns compositores, né, na hora de compor, às vezes não conseguem encaixar uma palavra fácil. Ela fica ali difícil de pronunciar, mas essa aqui não tem palavra difícil. É bem fácil de, de cantar. O tom também está fácil. Porque eu sempre digo que eu sou uma referência porque eu não consigo alcançar notas muito altas né? é, é, não volume mas em sim de nota né? é, um cantor profissional mesmo, que é a voz principal ele vai lá nas alturas né? e eu não consigo, então eu me julgo como se eu fosse a igreja, então se eu consigo cantar a igreja provavelmente vai conseguir cantar, então essa música aqui está perfeita para a igreja cantar, porque tem palavras fáceis, não tem aquele monte de tem umas palavras né, que é difícil de pronunciar, elas não tem. Então, eu também vou dar nota 10 para o quesito congregacional. Então, depois de fazer todos os cálculos aqui, eu percebi que essa música ganhou nota 10 em todos os quesitos. É a primeira música aqui do canal que ganha nota 10 em todos. Alguns sempre tem uma, uma coisa aqui, outra ali. Eu tentei achar nessa, mas eu não vi. A letra está perfeita, né? não tem palavra que fala ah, tem alguma heresia ali, tem uma coisa difícil, tem uma coisa que... Né, que não faz parte da Bíblia. Sei lá, não tem palavras diretamente assim, ah, tá em, esse versículo está referenciado direto lá na Bíblia. Não tem, mas tem palavras como amor, como Deus, né, e outras palavras aqui. Então, essa música ganhou nota 10 em todos. Não achei nada em todos os quesitos. Não achei nenhum item que falasse, ah, não, vou rebaixar um pouquinho aqui, porque os tons, o tom está muito alto. Não, não está muito alto. Mesmo que suba de tom, também dá para cantar. Então, ela tem nota 10 em todos os quesitos. Então, a música Será Sempre Deus ganhou nota 10 em todos os quesitos. Espero que tenha outras músicas no futuro que também, que também tenham essa nota 10 aí no quesito. Eu vou deixar na descrição todas essas informações dos textos bíblicos, texto bíblico, para você conferir. E aí você vai lá, confere. E como nós estamos chegando ao fim, não esqueça aí de dar aquele like no vídeo, né? Quando você faz isso, você ajuda o canal a crescer. Se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito. Eu fiquei muito tempo sem postar no canal, por problemas pessoais e por outras necessidades que eu não tinha como postar, mas daqui para frente eu vou tentar postar pelo menos um vídeo por semana, e cada vez mais jogando sim, sim. outras músicas, né? E não deixe de se inscrever no canal e nos acompanhar. Então o vídeo fica por aqui e nos vemos aí no próximo vídeo. Até lá!